Hoje eu vou começar meu programa, é uma situação que aconteceu agora semana é, passada. Estávamos nós na Assembleia do Banco Cicobi e eu sentei ali, fui sentar com umas pessoas que estavam ali já sentadas, né? E conversei com umas meninas da Associação Comercial de Itaiópolis e elas perguntaram, Catarina, você também tem interesse de divulgar o trabalho das, das empreendedoras de Itaiópolis?" eu disse, pois pues, olha... Eu nunca entrevistei alguém de Itaiópolis, mas eu acho interessante, porque a nossa região é todas, né? Tem Itaiópolis, Rio Negrinho, Mafra, Rio Negro, somos todos próximos, e Itaiópolis é uma cidade muito próxima a nós. Aí conheci a Sirlene. A Sirlene é uma senhora empreendedora que eu achei muito interessante a gente contar um pouquinho da história dela para incentivar você que está em casa assistindo nós é, a ver como os sonhos e as realizações profissionais da gente pode acontecer independente da idade. É, o importante é você acreditar nos seus sonhos e gostar daquilo que realmente você gosta de fazer. Tudo bom, Silene? Tudo bem. Então, Silene, vamos é, já vamos mostrar os teus produtos Sim. aqui para divulgar. Nós então estamos com a proprietária da que faz as geleias Itapó, como que é? Itaposki. Itaposki, lá de teópolis Nós temos geleias de Fisalis, que esse aqui é muito bom para saúde. Sim, Ele tem, tem vitamina C. Ação terapêutica, anti antioxidante. É, temos também de figo, de tangerina. É, laranja Morango Uva Pêssego Esse que é maçã Temos também de pera E qual que é o outro, Silene? Amora. amora E tem mais uns sabores Que aqui não tem, né? que Eu, eu tava fazendo a entrega que surgiu a ideia de trazer Alguns vidros é, Tem a é gelhado de kiwi O doce de abóbora com coco E o de... De pêssego, pêssego acho que tem aqui né, pêssego, acho que pêssego tem, tem. tem, pêssego tem que... uhum. é pêssego e pêra. Cirline, é, qual que é a diferença da tua geleia e das geleias que, que já estão no mercado? O meu hum. diferencial é por elas serem artesanais, é tudo picadinho a mão, coisa assim, por isso que eu produzo em pequena escala para não perder o artesanal. É, são feitos com frutas da, da nossa região, lá de teópolis né? Que é um grande... Itéópolis é um município com uma grande produção de, de frutas. E daí surgiu a ideia de fazer com frutas da região, da cidade. Silene, você comentou comigo que você sempre foi de trabalhar fora. É? Você sempre você trabalhou no Banco Itaú, a ONU, na, no, é, no hospital, hospital lá em Itaiópolis. E daí você acabou deixando esse teu lado é, empreendedor... Pra cuidar da família, você teve três filhos, Sim. mas mesmo assim aquele negócio, não aquele negócio, mas assim, você não se inquietava, você não conseguia ficar parada, você sempre teria, é, tinha vontade de fazer algo mais. Sim, eu quando eu tive os meus filhos, eu parei na parte profissional para ficar com eles, mas mesmo assim eu dei sequência com o artesanato informal, em casa, assim, mas atendia eles e sempre produzia alguma coisa. E não porque você precisava financeiramente, por causa de você mesmo. É uma realização pessoal, com certeza, também. É, e a gente sabe que teópolis a gente já foi para lá, já foi comprar fruta para lá, a agricultura familiar, ela é muito forte na área das frutas. Bastante. Então, vocês estavam participando de um grupo do Sebrae. Sim. Sim, é, eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre é, de gerenciamento do, do SEBRAE, que era Negócio Certo SEBRAE. Ele era Negócio Certo Rural. Ele tinha para fazer o pessoal ter alguma sustentabilidade da própria propriedade, o pro pessoal não ir para a cidade, e coisa assim. Não ter o Na nenhum. época eu não, tinha, não morava na chácara, morava no centro, mas nós já tínhamos a chácara. Então eu consegui me encaixar nesse curso pela agricultura familiar. E também você disse para fechar a, a, turma. a turma. Sim, sim, era com quantidade de pessoas, como eu tinha a Jandira, minha amiga ali que sempre participava, e eu já tinha feito outros cursos com ela através da Epagre. Aham. E esse curso deu uma ideia tipo pique Opa, eu tenho algum, agora alguma coisa que eu gosto de fazer, que você comentou que já é, é meio cultural da tua família, produção de geleia. Sim, a, a minha avó, a minha mãe sempre produziram na fruta da época, faziam a, as geleias. Então eu cresci vendo elas fazer e também gostei disso. Então antes mesmo de pensar em fazer a produção para venda, assim, pelo, é, em, em mercados... Eu fazia, produzia nas frutas da época, principalmente uva, para nós, para consumo, para apresentar amigos, para família. E daí, então, você já produzia. Mas daí, com esse curso, você viu que tinha uma oportunidade de um negócio e você ajudaria mais pessoas, porque tem os agricultores... Sim, sim. Que daí, a uva, que é. nem você comentou comigo, a maçã, que tiver algum defeitinho, é. eles não con conseguiam vender. É. A Jandira, essa minha parceira, que agora ela não está mais junto comigo ajudando na produção da geleia, mas ela continua fornecendo as frutas. Ela tinha agora no momento ela não tem mais. Ela tinha uma produção muito grande de de maçãs e os caminhões levavam para fora, coisa assim do estado até. E tinha muito pelo tamanho o refugo e alguma pé pedra, chuva mais forte, algum temporal que ela dava umas pintinhas na casca. Então para para geleia, coisa assim, era tudo aproveitado. Então, como no próprio curso tinha que fazer alguma coisa direcionado ali para pegar e fazer o o projetinho, a gente disse, ó, vamos montar como fosse, como se fosse uma fábrica de geleias, né? Uhum. E daí o próprio pessoal que estava ministrando o curso do Sebrae achou uma ideia e perguntou se a gente não queria tirar do papel, né? Aí corremos atrás, acabei fazendo no meu nome, né, como MEI, e ela continuou fornecendo as frutas, e nós agora em outubro fez 10 anos, que a gente começou que fez o CNPJ. 10 anos que existe já é empresa. Sim, sim. E daí tinha uma outra amiga que também fez o curso junto, que ficou com nós, a Roseli, três anos. Daí depois ela já também tinha essa parte de artes, de artesanato, ela saiu mais para dar curso de pêssego, coisa assim. E daí ficamos nós duas e agora ela está como fornecedora e eu estou produzindo. É, Você se lembra do teu primeiro cliente que chegou assim, eu quero lá buscar geleia? Então, eu te falei que como era meia, era tudo improvisado, no uh -huh. lado da minha casa tinha uma, uma o nosso terreno que era alocado com uma revenda de gás e no momento estava vazio. Então nós começamos a fazer ali. Tanto que nós é, encaminhamos os papéis, tudo conhecemos o CNPJ 3 de, de outubro. E a primeiro lote nas panelas, a gente fez só 27 de novembro. A gente primeiro fez toda a parte legal, a parte rotulagem, tudo bem certinho. E como era na, na beira da estrada, da, do asfalto, o pessoal fazendo caminhada começou. Nossa, que cheiro, que cheiro. Começou assim, do nada, sabe? Uhum. Chegar para ver o que, que era e começando a comprar. Daí depois que a gente começou a a colocar nos mercados. Lá nos mercados em Teópolis eles têm em todos, todos Sim, os supermercados? a maioria. Uhum. A maioria. E aqui em Mafra, para quem quiser experimentar a geleia da dona Celine é aonde que eu encontro? O MIG é o nosso primeiro cliente grande, que a gente diz, né? Que há vários mercados, que a, a primeira produção, há dez anos atrás, foi venda para eles. Então, tem no MIG, tem aqui em Rio Negro, tem na punificadora... De confeitaria do Requinte, do Júnior lá no, lá no Alto Tem aqui na Doce Mel Tem no Alto Posto BJ Eu tenho vários clientes Mas que no momento eu sei que eu entreguei Os últimos tempos são esses é, Uma curiosidade aqui Que eu queria falar para todos É que além dela produzir A geléia de laranja A primeira coisa que eu fui perguntar Porque a gente sabe que a, é difícil fazer A geléia de laranja porque ela azeda Ela fica com um Amarga. gostinho amargo e você falou que você faz tudo sozinho e que leva dois dias para você produzir. Três. Três, três dias. dias. Sim. Três dias é para que... não ter essa, o Sim. amargo. Sim. É que nós picamos, daí tira aquela parte branquinha do gomo, né? Assim, tira toda a semente, daí fatia, daí corta em quadradinhos e daí deixa de molho. E 24 é? horas, depois ferve, tira novamente. Daí no terceiro dia que a gente faz com açúcar. Mas, é, Sirlene, é, me diga uma coisa. Você descasca tudo sozinha, as frutas? Essa aí não é descascada, mas as outras sim. É, eu, sim, eu, essa daqui eu... não é. é. Não, mas essa você tem que tirar casquinha. o fio branco. É. Não, mas daí eu tenho, no caso a Jandira, que estava todos esses anos comigo. E, e daí tem a, a diarista, né? Que eu contratava para me ajudar na época de safra. Aham, e me diga uma coisa, porque a gente vê que tem bastante variedade. A gente sabe que as frutas, ela têm a sua época. Você congela essas frutas para fazer a geleia? É, a maioria das frutas, 12 dos 14 sabores, ele dá de setembro, outubro, que começa ali com a jabuticaba, com o pêssego, e vai até a, a, a, a fevereiro, março, que acaba com o figo. Então, né, nesses meses ali tem muita muito trabalho muita coisa assim para aproveitar as frutas então o que que eu faço eu já processo tudo na quantidade certa que eu vou usar porque o meu segredo para manter o brilho a textura dela eu faço em porções pequenas na panela vai 2kg no máximo sabe então são tudo porções pequenas eu já coloco em pacotinhos picado e congelo daí uhum. na medida que vai saindo eu faço uhum. tem algumas que não fica o sabor não altera mas a a cor, ela fica mais escurinha, o pêssego, coisa assim, então a gente já faz tudo só na safra. Daí quando acabou, espera outra safra. Ah, daí você deixa produzido Sim. lá na tua empresa. E, e o, a laranja e a tangerina que der é inverno, né, julho e, junho e julho. Aham. E é, você faz a geleia, você faz, você coloca o rótulo. Sim. Você faz todo esse trabalho. Sim. É, a princípio eu tenho a plantação de uva, né, que é, que é o meu forte lá, que é, é a uva, o restante eu, eu pego de, de parceiros, que, terceirizados, né. E, e eu faço a parte do processo, né, rotulo e faço a parte da logística também, a parte de entrega, de venda. De venda, que que você comentou, você mesmo veio, bateu na porta e disse, ó, querem comprar, querem experimentar, vender a geleia? Sim, tanto que hoje eu já tô desde manhã aqui fazendo entrega. Já aproveitou Só que agora tudo. que tá crescendo um pouquinho, que eu né, não vejo a hora de deixar de ser MEI, né? Então, a gente vai pensar em algum representante, alguma coisa assim pra... Porque você comentou comigo que não tem funcionário. Não tem Agora, nenhum... eu tô tendo a primeira funcionária registrada. Você tá tendo a primeira sim, funcionária. Sim, sim. Era só diarista, esporadicamente, né? Na época da safra. Você fez tudo sozinha. Né, com, a tua, com as tuas sócias, mas vocês fizeram tudo sozinho. vocês tiveram um apoio do Sebrae, do Sebrae que sim. foi muito importante para vocês, mas assim, você sente alguma dificuldade, assim, o pessoal de Itaiópolis valoriza a geleia de vocês, ou você acha, assim, que às vezes o que é de, da cidade o pessoal não valoriza, você teve essa dificuldade, assim? A princípio lá, como é uma cidade que tem bastante frutas, a maioria produz geleias em casa, né? Uhum. Então tem muita gente que aprecia, né? Valoriza, mas não não compra porque já produz. Mas ele teve uma boa aceitação. Não teve aquele não, negócio assim, não. porque às vezes inclusive, o pessoal não valoriza o que é, é da cidade. Inclusive a Ipagre foi um assim um parceiro muito grande, nos incentivou muito, um colaborador muito grande, né? De incentivar até que nem a as frutas eram da região, exceto o maracujá que a gente pegava de fora. Então agora, através da EPAG, já tem pessoal que produz para nós, sabe? Lá mesmo, né? É, a gente vê... Sempre tivemos esse apoio. É, a gente vê que Teópolis tá muito forte nessa agricultura familiar em relação às frutas. Sim. Você acha que dá para Teve a festa do boi ralado, né? A gente sabe que foi muito famosa, eu fui sim, lá Que a pouco dessa não ter a festa das frutas em Olha, quem sabe, né? Porque tá muito <risos> forte. Bastante. Eu não sei se é o pessoal que deixou de plantar fumo, que teve alguma dificuldade na, na, na, nessa plantação e passou a produzir fruta. É isso ou estou errada? Alguns sim. É, né? Deixaram sim. de plantar fumo para entrar na, na área das frutas. Uhum. Isso foi o Epagre através da prefeitura que, que aconteceu esse... Se eu sei a minha parte ali que foi mais é pela parte da Ipagre mesmo. Aham. parte do governo estadual, né? Foi do governo estadual. Mas ó, a parte do município sempre tem, o pessoal que também incentiva, parte, ajuda né? a divulgar os produtos de vocês, Sim. é bem interessante até para as pessoas saberem, né? Que Mafra era a cidade do mel, e agora virou a cidade do milho e lá vocês logo, logo vão estar tá criando uma identidade da cidade, Sim. das frutas, porque é, eu não sei se é o clima de Teópolis ou se é a quantidade de terrenos, porque na Teópolis. O interior é, é muito é territorial é muito grande, você faz divisa com um monte de cidades, é, eu acho que é maior que Mafra, é maior, é uma das maiores e em cidades. Em população não, mas em Em território área, né? é, uhum. em território é. E assim, o que, que você diria para aquela, aquela pessoa que quer começar a empreender e tem medo? Qual foi, assim, uma dificuldade que você tem, que você viu que era uma dificuldade, mas que você conseguiu passar esse obstáculo? Eu acho que é acreditar na gente mesmo, sabe que eu fazia para mim, o pessoal falava que era bom, tudo mais para mim eu não tinha aquela auto afirmação de que realmente era tão bom. Você não acreditava né? no seu então, potencial. Sim. Então eu acho que acreditar no que você está fazendo é um, uma, um bom ponto de partida. É e você teve sempre o apoio da família. Sim, sim, principalmente do, do esposo, né, que sempre teve junto apoiando os próprios filhos também. Ah, então. Mas então, Silene, eu queria ver com você se tem mais alguma coisa aí que você gostaria de falar, agradecer, um agradecimento especial para as pessoas que te ajudaram. É, ao é Núcleo de Mulheres Empreendedoras, que eu estou desde que ele foi idealizado há três anos, é um grupo muito unido e ali tem uma troca de experiência muito grande, uma dá apoio para outra, incentivo, né? E junto a gente vai, vamos crescendo e inovando. E também a, a parte da, da, do turismo lá de Teópolis, que está começando agora, pra, através da prefeitura e de outras agências de viagens também, que está tendo um, uma boa divulgação das minhas geleias, desde comprar kits para lembrança, para presente, né? Ou mesmo a visitação. Que eu te falei, tô, que estou morando na chácara, né? Faz quatro anos. Então, lá do centro, eu mudei para o sítio, né? e para o interior e lá agora eu, eu tenho tô terminando de construir um pequeno espaço para para exposição uh -huh. dos produtos o pessoal que faz o turismo sim, rural sim sim e como Itaúpris é tem a parte do resgate cultural muito grande sim. a parte do estilo polonês por isso já é o nome né Ita de teópolis e Poske de polonesa né então, a construçãozinha estilo polonês, coisa assim, a gente que tá legal. recebendo turistas, daí uhum. conhece a fábrica, a gente faz a degustação, a venda dos produtos, né, e fica na... É, eu soube que talvez, é, é, talvez não, que vai abrir uma cervejaria lá em, no Paraguaçu. Sim, ele está tem o projeto. Uhum. É, muito legal, muito legal. Também vindo da, das parte, da parte pública, o um incentivo a todos que trabalham, que, que querem fazer a sua cidade crescer, porque a gente faz é de pouquinho em pouquinho. Sim, com certeza. E porque além do seu trabalho de você ser uma realização pessoal, é uma realização do município também, ter Sim. mulheres empreendedoras, homens empreendedores é. e divulgar cada vez mais o nome e, de Teópolis. E que era sempre tá tá levando o nome da cidade além, né, coisa, porque as minhas vendas é, em torno de 30, 40% é local, o restante é afora, então é um nome de Teópolis que está indo para outras cidades, outros estados. Mas você vem em Mafra aqui e tem alguma cidade vizinha aqui nossa? Sim, eu ando para Curitiba, quando o filho estudava em Ponta Grossa, eu levei muito para Ponta Grossa, né? É a parte de São Bento, Joinville... Então Mesa, tá, tá, tá bombando. É, só que é tudo em quantidade pequena, mas tem... É porque o, o intuito teu não é virar algo industrial. Você quer continuar com o com, com, um artesanal, com artesanal. Sim. tudo artesanal, mesmo a gente achando assim, porque é super, é, tipo assim, é uma qualidade perfeita, tanto da embalagem, como assim, ah, mas aqui tá escrito, ó, produto artesanal, sim, é, não, mas meus parabéns, Silene. É que eu, eu até penso em crescer, coisa assim, expandir, mas desde que não perca o, a, a parte do artesanal, que é o meu diferencial, né? Então, eu acredito que não vai ser assim, chegar a ser uma, uma fábrica enorme com muitos funcionários para agregar mais valor nisso, né, de usar as frutas do município e manter o, o, o artesanal. E agora me surgiu uma dúvida. É, essas geleias, elas contêm açúcar? A base delas são açúcar, porque elas não têm conservante nem corante. Se para ser é, diet, teria que ter... Daí uma... Açúcar especial. Uhum. Ah, entendi. Eu che... Nós chegamos a fazer no início, mas ela tem uma validade mais curta, que é dois, três meses. E como nós não tínhamos colocação no, no, no varejo também, a gente não produziu mais por causa disso. Aí ah, então. queira ou não queira, o pessoal gosta de comer um docinho, né? Mesmo Sim. diabético vai lá e... <risos> eu sou diabético, eu gosto de comer um docinho no pão. Sim. é Porque por isso que a gente é diabético, porque a gente <risos> gosta de açúcar, senão nós não seríamos diabéticos. Mas muito é... obrigada, Silene. Não, pode falar, desculpa. Não, não. Não, é, você ia falar... Não, é que é açúcar não tem como diminuir, porque é o meu conservante, né? É a fruta é, e é açúcar, né? Ela é a fruta e o açúcar. Sim. Uh -huh. Mas muito obrigada, Selene, muito obrigada. Eu achei, assim, muito legal a tua história, muito interessante a gente divulgar e mostrar aqui pra Mafra e Rio Negro que existem é, mulheres como você que desistiram, às vezes, numa etapa da vida, é, do seu sonho pra... Pra também, que é um sonho, toda uma mulher É Uma realização ser, muito grande. É, você ter família, ter tudo, né? E ter filhos, agora estão todos é, criados, sim, seguindo sim. Seus, suas profissões. Mas que mesmo assim você não desistiu. Isso. Do teu sonho, que era teu sonho. Porque uma das dificuldades é que a mulher tem filho, tem tudo, e acaba vivendo só... Para a família e, e às vezes queria ter seu negócio, queria poder fazer algo mais para a sociedade. E você, e você sempre ligada é, nisso. Para mim é uma realização muito grande, porque além disso agora eu estou na chácara que era nosso sonho de morar quando as crianças crescessem, coisas assim, tivessem mais independentes e, e fazendo o que eu gosto. né? Então, você se considera fechou. uma pessoa realizada? Com certeza, muito feliz pela minha vida, <risos> pela minha família, pelos filhos e pelo, por fazer tudo que eu gosto. Eu acredito, Silene, que você deve ser uma pessoa boa, porque Deus ajuda ah, quem então. é, que não é. Eu não sei <risos> se você acredita, que. quanto mais você certeza. ajuda o, teu, o próximo, parece que às vezes as coisas não é para dar certo, mas daí acontece assim você perceber que foi como aconteceu com você. É uma, uma vibração alta e sempre na frequência do amor. Eu acho que não tem erro, né? Sempre é, dá certo. Isso aí. Muito obrigada, Silene. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Foi muito bom conversar com você. Não ficou com vergonha? <risos> oh, tô tremendo. <risos>